Sobre o uso de frio como método de conservação, vou fazer uma breve discussão sobre resfriamento, congelamento e descongelamento. Bom, o uso de frio como técnica de conservação de alimentos não é um assunto novo. Alguns autores afirmam que datam do período pré-histórico, quando os homens primitivos observavam que, em épocas de frio, os alimentos demoravam muito mais tempo para se deteriorar. Em termos práticos, isso se aplica à refrigeração e ao congelamento. O objetivo dessas técnicas, diferente dos processos térmicos, não é destruir microrganismos, mas minimizar os efeitos negativos que podem ser gerados, principalmente pelas atividades microbiana e enzimática. Quanto maior a redução de temperatura, maior será a redução da multiplicação microbiana, da atividade enzimática e do início de reações químicas, que podem gerar produtos indesejáveis, como, por exemplo, a alteração de sabor do produto. Segundo a lei de Van Hoff, a redução das taxas de deterioração do produto ocorre na ordem de 50% para cada 10 graus Celsius reduzido. Esse fator de redução é conhecido por fator Q10. E para interpretar esse fator Q10, vamos avaliar a tabela 1. A tabela mostra a variação da velocidade de deterioração com a temperatura. Então, considerando um produto que passa de 20 graus para menos 20 graus Celsius, esse produto vai passar por um, dois, três, quatro ciclos de redução de 10 graus Celsius, o que equivale a uma redução de quase 94% da velocidade de deterioração. Isso, por si só, já nos mostra a importância da redução de temperatura na preservação de alimentos. Pela ordem de processo, com base na redução de temperatura, Primeiro, teremos a refrigeração. Na refrigeração, o produto tem sua vida útil ampliada em razão da redução de energia interna do sistema. E como já foi falado, isso impacta na redução das taxas de reações e de multiplicação microbiana. Por ser um produto refrigerado, desse produto será removido apenas calor sensível e isso ocorre até que o produto alcance a temperatura desejada de armazenamento, normalmente entre 0 e 8 graus Celsius, dependendo do produto. Aqui trago a tabela 2, que já foi discutida no vídeo que abordou noções de microbiologia de alimentos. A tabela mostra os tipos de micro-organismos em relação às temperaturas de crescimento. Né? Por essa tabela, fica claro que a refrigeração tem limitações em relação à conservação por crescimento microbiano. Micro-organismos psicrófilos e psicotróficos são capazes de continuar em atividade nas temperaturas de refrigeração. Por isso, com exceção dos produtos frescos, os processados normalmente serão submetidos a outro processo de conservação, como por exemplo, a adição de sal ou de um agente conservante, já que só assim será possível ampliar a vida útil de um produto que será mantido sob temperaturas de refrigeração. Já o congelamento é um processo que exige um pouco mais de discussão em razão da maior complexidade quando comparado com resfriamento, no congelamento, teremos um elemento a mais que justifica a efetividade de conservação dos produtos alimentícios, que é a restrição da mobilidade molecular, que ocorre por conta da solidificação da água. Como há solidificação da água, no congelamento teremos a remoção de calor sensível pelo resfriamento, seguido da remoção de calor latente, que ocorre exatamente por conta da mudança de fase da água. Considerando o nível do mar e a pressão normal de um ATM, a água pura congela a 0 graus Celsius, mas no caso de alimentos, a água não se encontra na sua forma pura, e por isso o congelamento inicia abaixo desse valor, normalmente entre 0 e menos 5 graus Celsius, dependendo das características de concentração de soluto na fase aquosa do produto. É muito difícil determinar com exatidão a temperatura de início de formação dos cristais de gelo, por esse motivo, essa faixa entre 0 e menos 5 graus é chamada de zona crítica. O processo de congelamento no sistema alimentício é mais complexo que o da água pura. E a gente pode fazer a discussão analisando a figura 1, que mostra o comportamento da temperatura da água em função da energia térmica removida do sistema para promover o congelamento a uma dada pressão constante. Temos uma curva para a água pura e uma para a água presente no alimento. Analisando a situação mais conhecida, que é a da água pura, quando a água é resfriada, há remoção de calor sensível e o resfriamento ocorre até a água alcançar a temperatura de solidificação que a gente está considerando aqui, 0 graus Celsius. Após isso, como há mudança de fase, vai ocorrer remoção de calor latente. Isso ocorre até que toda a água seja solidificada, aqui representada pelo trecho BC. Como temos calor latente, a temperatura permanece constante. Então, novamente, há remoção de calor latente e o gelo tem a sua temperatura reduzida até a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura do congelador. Aqui, a gente está tratando como o ponto final de congelamento, o ponto D. Mas, quando analisamos o que ocorre num produto alimentício, o comportamento de congelamento é um pouco diferente. O resfriamento ocorre até a água alcançar a temperatura de congelamento que no produto vai ser abaixo de zero graus Celsius. Só que na prática, à medida que a água vai congelando, aumenta a concentração de soluto no produto e isso torna o ponto de congelamento variável. Ele vai diminuindo à medida que mais água vai sendo congelada. Por isso que, num produto alimentício, é praticamente impossível dissociar o resfriamento e a mudança de fase, diferente do que ocorre na água pura, que as etapas são muito bem definidas. A conservação do produto congelado ocorre devido à redução da atividade de água, que acompanha o aumento da concentração de soluto na fração de água não congelada do produto. Essa redução restringe reações dependentes da água. É o que a gente pode observar na figura 2, que mostra a taxa relativa de reação em função da temperatura. Pela figura, podemos observar que as reações que não dependem da água, como por exemplo uma oxidação lipídica, mantém o mesmo perfil mesmo nas temperaturas abaixo de 0 Celsius, enquanto que as reações dependentes de água têm a sua taxa reduzida a partir do início da temperatura de congelamento. No alimento, como a temperatura de congelamento é negativa, aqui no gráfico temos essa temperatura representada pela seta tracejada azul, e essas diferenças existem devido à redução da mobilidade molecular. Em alguns casos, algumas das reações que se relacionam com a deterioração do produto são, inclusive, interrompidas. E isso explica a maior estabilidade de um produto congelado quando comparado com o mesmo produto, porém refrigerado. Então, não podemos esquecer que as reações que não dependem de água mantêm a sua atividade. E, por isso, a vida útil de produtos congelados não é vitalícia. Para entender os efeitos do congelamento no alimento, precisamos fazer uma análise em nível celular. A água no alimento está presente tanto no espaço intracelular quanto no espaço intercelular. E o líquido intracelular tende a ser mais concentrado que o intercelular. Né? Afinal, a composição química do alimento está relacionada diretamente com a composição celular. Em termos de aplicação prática, o congelamento de um produto alimentício pode ser feito de forma lenta ou rápida. E as diferenças nos efeitos provocados no produto, comparando as duas vias de congelamento, são bem significativas. O congelamento lento é aquele que ocorre acima de 3 horas de processo. Como o espaço intercelular é menos concentrado, é por lá que inicia a formação dos núcleos de gelo. E essa nucleação, vai contribuir com o aumento da concentração de soluto nessa região. Então, para compensar essa falta de equilíbrio, parte da água presente no interior da célula migra por difusão para a região intercelular. E isso vai aumentando significativamente o tamanho dos cristais de gelo que apresentam configuração pontiaguda. Esse aumento de tamanho provoca danos na estrutura celular com o rompimento da parede das células. Como consequência, ao ser descongelado, esse produto vai perder muita água, vai perder compostos voláteis, estará mais propenso à contaminação microbiana, a reações enzimáticas e de oxidação de compostos, que agora não estarão mais protegidos pela parede celular. Já no congelamento rápido, a taxa de transferência de calor é muito alta, e o congelamento inicia tanto fora quanto dentro da célula. Por conta disso, não vai haver desequilíbrio de concentração nos espaços intra e intercelulares, e a migração de água de dentro para fora da célula não vai ocorrer. Como consequência, teremos a formação de microcristais, e o aumento do tamanho desses cristais será muito pouco expressivo. Além disso, esses cristais ficarão melhor distribuídos no produto, e por isso teremos menos danos causados nas células dos produtos. O que vai caracterizar um congelamento rápido é a taxa de redução de temperatura. Então, quanto menor for a temperatura de congelamento, maior vai ser o custo energético. Mas esse produto vai congelar mais rapidamente e esse será um produto de maior qualidade. Valores a partir de 5 graus Celsius por minuto já são considerados congelamentos rápidos. Aqui na figura 4, temos o comportamento da variação de temperatura de um alimento ao longo do tempo, considerando congelamento lento, curva vermelha, e congelamento rápido, a curva azul. No congelamento de um produto alimentício, o tempo que leva para a temperatura do produto passar pela zona crítica, que é essa zona aqui entre 0 e menos 4, menos 5 graus Celsius, é o que vai determinar o número e o tamanho dos cristais de gelo. E a gente observa pelo gráfico, que no congelamento lento, o tempo de permanência da temperatura na zona crítica é muito maior que o tempo de permanência no congelamento rápido. Pensando na aplicação industrial, normalmente os produtos são congelados em túneis de congelamento, onde há circulação forçada de ar e a temperatura é inferior a menos 30 graus Celsius. Após o congelamento do produto, esse produto é armazenado numa câmara de congelamento, onde não vai existir circulação forçada de ar e por isso as temperaturas são um pouco mais altas, ali entre menos 20 e menos 30 graus Celsius, dependendo da câmara. Isso reduz a carga energética necessária. Mas aí o produto já se encontra congelado, então não vai haver alteração na qualidade do produto. A preocupação maior é durante a formação dos cristais. Em relação ao descongelamento, essa é uma etapa que parece simples, mas é muito importante para a manutenção da qualidade e da segurança microbiológica de um alimento o produto é descongelado de fora para dentro. Então, durante o processo, à medida que a temperatura vai aumentando por conta do descongelamento, o produto começa a apresentar porções externas com temperaturas maiores que as porções mais internas. E, com isso, pode iniciar o desencadeamento de alterações antes que a parte central do produto esteja totalmente descongelada. Se o binômio tempo-temperatura para o descongelamento fosse simplesmente o inverso do binômio para o congelamento, os mesmos cuidados aplicados no congelamento poderiam ser tomados no descongelamento e, com isso, as variáveis que podem trazer riscos ao produto poderiam ser controladas da mesma forma. Mas, na prática, o padrão não é o mesmo. É o que a gente observa na figura 5, que mostra as curvas de congelamento e descongelamento para o centro geométrico de gel de amido. O tempo de congelamento é praticamente a metade do tempo de descongelamento. E como se pode ver, durante o descongelamento, o produto fica uma boa parte do tempo em temperaturas não muito baixas. Essa análise é para o centro geométrico, que descongela depois da parte externa. Então, muito provavelmente, as partes externas apresentariam temperaturas maiores ainda. Como já foi falado, a redução de temperatura não destrói micro-organismos e nem vai inativar enzimas, por exemplo. Apenas coloca os micro-organismos em estado de dormência e mantém reduzidas as taxas de reação, muito por conta da redução de mobilidade da água. Só que esse estado é facilmente revertido com o aumento da temperatura do produto. Então, a forma de controlar esses riscos é controlando o processo de descongelamento. Para evitar que o produto, em algum momento, chegue numa temperatura em que as reações e o crescimento microbiano iniciem, o ideal é que o produto seja descongelado em temperaturas de refrigeração. Mas, para acelerar um pouco mais o processo, e muitas vezes isso é desejável, pode-se usar correntes de água. O fluxo de água na superfície do produto aumenta o coeficiente convectivo de transferência de calor e, com isso, o produto descongela mais rápido. Mas, para esse tipo de procedimento, é importante também garantir a qualidade da água. Em alternativa, o descongelamento pode ser feito com o uso de micro-ondas. Mas nesse caso, o equipamento vai fornecer energia suficiente tanto para descongelar quanto para aquecer o produto. E aqui a gente finaliza o vídeo.